Eu venho de origem tradicional. Eu vou dizer assim, tradicionalíssimo. Eu costumava dizer que eu não era batista, eu era baptista, né? De pedigree, assim, aquele do pé amarelo, sabe? Batista de origem radical, extremista, sabe? E xiita, sabe? Fariseu, sabe? Saduceu dos seus. Bem, bem focado minha formação a formação bem tradicional me formei num seminário é, dirigido por um americano no rio de janeiro dei aula nesse seminário durante muito tempo e a minha base doutrinária é uma base batista eu amo ser batista eu costumo dizer que eu estou pentecostal mas eu sou batista né? Eu estou pentecostal, eu tive uma experiência com o Espírito Santo E é impossível você debaixo de baixo, uma experiência com o Espírito Santo Não reagir ao Espírito Santo E não mudar algumas coisas dentro de você Da sua formação Agora, quem é tradicional ou já foi tradicional Vai entender a luta que é você lidar com essas experiências sobrenaturais Não é fácil Sabe, o problema é que eu falo aquilo que as pessoas pensam não é fácil para um tradicional que foi doutrinado por, por 38 anos A respeito da figura do Espírito Santo como um bom auxiliar Mas alguém que devia ser evitado, se aprofundar muito no relacionamento com ele Entenda que com base nessa, nessa doutrina, nessa formação zelosa né? O zelo pela casa do Senhor me consumia eu não gostaria, eu não queria ser confundido com esses entre aspas extremistas pentecostais irresponsáveis que usavam o Espírito Santo. Assim a gente pensava, né? Então a nossa ideia era manter a sã doutrina, né? E de repente eu casei com aquela princesa e ela já era penteca Infiltrada no meio da igreja batista Entendeu? E ela não me falou isso quando casou comigo E ela tinha um, um, uma sede pelo Espírito Santo muito grande Até que essa fome sede pelo Espírito Santo Foi maior do que as, as doutrinas E ela teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo Foi batizada no Espírito Santo e ela orou em línguas, começou a orar em línguas numa conferência. E nós estávamos casados de pouco tempo, e eu era diretor da escola bíblica do Mirical, professor de eclesiologia e doutrina, no, no, no, no seminário teológico batista sul do Brasil, casado com a Pentecostal. Como é que eu ia explicar isso? Para o meu deão acadêmico, para o meu reitor e para o meu pastor. Eu cheguei, ao acordo com ela, falei, amor, faz o seguinte, pega esse trem aí que você que você experimentou e faz duas coisas. Primeiro, não fale língua perto de mim. tá? Eu respeito contra fatos, não tem argumentos. Você está batizado no Espírito Santo, você teve uma experiência, então, ok, não vou anular sua experiência, mas aqui em casa... Respeito, espírito profeta, é sujeito a profeta. Quando esse trem viesse, dá um jeito de sair para um canto, mas na minha presença você não olha em ninguém, fechado? Tá bom, fechado. Segunda coisa, sabe, se você não aguentar ficar na igreja batista tradicional, eu dou um jeito de você ir para uma igreja batista renovada, mas tem que ser batista, desde que renovada, que não seja muito extremista. Eu até descobri uma igreja de um amigo meu Que era ex-tradicional E que a igreja dele era agora pentecostal E que ela podia participar lá Porque era uma pessoa que eu confiava Sabia quem era E ela decidiu ir para essa igreja Nós ficamos três anos em igreja separados Não faça isso tá? Eu aqui na minha tradição Até que não tem jeito, querido O Espírito Santo tornou minha mulher Cada dia uma mulher melhor a mulher que eu casei, a partir do Espírito Santo, ela começou a dar vazão às experiências com o Espírito Santo E aquilo começou a tornar ela uma mulher muito diferente E eu vou dizer para vocês, que o que o Espírito Santo fez na vida da minha mulher Foi um atrativo para que eu desejasse experimentá-lo Porque a minha, a minha mente estava cauterizada, as minhas fortalezas estavam muito, sabe, era necessário que alguém a quem eu conhecesse tanto, a quem eu amasse tanto, a quem eu respeitasse tanto pela integridade Tivesse sido transformado por aquele espírito que eu estava evitando de conhecer E aquilo que Deus fez na vida da minha esposa, aquilo que o Espírito Santo fez na vida dela Foi assim a isca, a, o grande incentivo para que eu pudesse abrir um pouco o meu espírito, a minha mente conservadora, tradicional Sabe... E aquilo foi algo impressionante E eu tive uma experiência, no mínimo engraçada, com o Espírito Santo Eu fui a uma conferência da Donep, onde o Hinn estava pregando Também olha onde eu fui meter <risos> né? Eu fui na experiência da Donep, uma conferência da Donep E chega lá, tinha mais de 8 mil pessoas E eles começaram a levantar e aquela criança era pentecostal, orando em língua, e todo mundo orando em língua. E aí alguém tomou: agora se você não é batizado, vai ser. <risos> Sabe quando você diz para a criança assim: engora o choro. Aí eu falei: Mas não vou ser batizado. Mas não vou de jeito nenhum. E a minha esposa lá do meu lado, ela estava em pé. E aquela turma fluindo no espírito, fluindo. Eu só olhando para ela. Aí sabe quando a mulher olha para você com aquele olhazinho assim, assim E aí? Eu ó Sem chance Só fiz assim E aquele, aquele fogo começou a estendiar Aquele negócio começou E ela olhou para mim eu, A terceira vez que ela orou eu cometi um erro Eu decidi falar E eu fui dizer para ela assim, não. Quando eu vi aquele trem começou a subir assim, minha cabeça começou a girar. Eu comecei a não pensar mais no que eu falava. Eu percebi que eu estava ficando doido. Eu percebi que eu não estava entendendo nada daquilo. E quando eu fui, eu, eu meti a mão na numa... boca. É esse o nível de resistência que eu tinha. Primeiro era pecado esse trem. Eu meti a mão na boca. Eu, não, bagunçou minha vida. Com isso eu descobri duas coisas O Espírito Santo organiza o que está bagunçado Mas bagunço o que está organizado demais Minha vida está é muito organizada Agora qual foi o problema? A partir daí Como lidar agora com a prática do Espírito Santo? Como lidar com as experiências do Espírito Santo? Como lidar com esse novo momento? Querido, eu olhava algumas igrejas e dizia assim, cara, eu não, eu não vou caber naquele lugar, não. Aquilo lá é fogo demais para a geladeira. Eu olhava para a geladeira e dizia assim, aqui está frio demais para quem começou a ficar quente. Você já passou por isso? Deixa eu ver a sua mão. Você já passou por isso? Fala assim, se isso é verdade, eu sou eu. Ah, pois é. Se você passou por isso, você sabe. Entrei naquele conflito. Parece cachorro caído de mudança. Nessa altura, algumas coisas me ajudaram, entre elas, boas, equilibradas, mas profundas literaturas que transformam a nossa vida. Além da Bíblia Sagrada, eu comecei a selecionar algumas pessoas que me ajudaram a crescer nesse mover do Espírito, a andar, sabe, de maneira prudente, mas livre do Espírito Santo. E um dos livros que chegou na minha mão, eu não tenho nenhuma dificuldade de recomendar, é o livro do pastor Luciano sala O Agir Invisível de Deus, onde ele conta algumas experiências de como é possível você andar dentro desse agir invisível de Deus. Eu quero recomendar esse livro. Esse, entre outros livros, foram livros que me ajudaram a começar a caminhar em liberdade do espírito para uma mente tão cauterizada, tão, tão, tão cheia disso. E também... É um pouco sobre isso que eu quero ministrar nesta, nesta manhã. Quero dividir com você uma palavra que, na verdade, eu quero começá-la contando uma experiência. É? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 7. Assim, ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum e o servo de certo centurião, a quem este muito amava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe os judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Senhor, é justo que lhe faças isso, porque ele ama a nossa nação E ele mesmo construiu nossa sinagoga Então Jesus foi com eles e ao chegar perto da casa Enviou-lhes o um centurião, uns amigos, para lhe dizer Senhor, não sou digno que entres na minha casa Por isso não me achei digno de ter contigo diz porém, uma palavra e meu servo será curado Pois também sou um homem sujeito à autoridade Tenho soldados a meu comando e digo a este, vai e ele vai a outro vem e ele vem E ao servo digo, faz e ele faz Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele E voltando-se à multidão que lhe seguia, disse Digo-lhes que nem ainda Israel achei fé semelhante a essa Quando voltaram para casa os que foram enviados, acharam curados o seu servo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que a tua semente, a tua palavra, possa encontrar um lugar no nosso coração. Que ela não seja roubada, que ela não seja sufocada. Mas que ela encontre uma terra preparada e adubada para produzir. Levanta a mão e diga assim, o meu coração é esta terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como semente, vai encontrar... Uma terra apropriada para produzir segundo o propósito do Senhor. Em 2010, eu tive uma das maiores experiências espirituais da minha vida. A experiência com o Espírito Santo. Eu estava visitando uma outra nação, eu estava me formando num curso de liderança, que eu fiz por dois anos naquela nação, e quando fui entrar naquele local, eu, eu tive uma experiência inusitada. Eu, eu, eu, eu fui, fiquei paralisado junto à porta, era uma igreja de 8 mil pessoas. E quando eu fui entrar, exatamente no vão da porta, é como se eu tivesse tido uma paralisia parcial do corpo. Todo o meu corpo ficou totalmente parcial. Minha mente, minha cabeça, eu conseguia girar para todos os lugares. Mas a minha, a, a minha mente não comandava o meu corpo. Eu não sentia minhas pernas, não sentia o meu braço Eu estava em pé Mas eu não conseguia comandar o meu corpo E naquela ocasião Deus me falou muito claramente A respeito de algumas coisas E naqueles minutos e depois Em algumas horas e naqueles dias que se seguiram O Senhor começou a me descortinar Muitas coisas Entre eles foi quando o Senhor eh, nos, nos indicou claramente A respeito da igreja de São Paulo A comunhão que está na verdade de vida Que eu pastoreio. Dali começou a igreja e numa dessas experiências, pela primeira vez eu tive uma visão aberta. Porque é fácil você separar o que é discernimento, o que é impressão e o que é uma visão aberta. Algo que você pode tocar. E eu vi nesta ocasião um triângulo de ouro. E aquilo me chamou a atenção porque não existia aquele triângulo, eu conseguia como se tocar aquele triângulo de ouro. E dentro daquele triângulo... Apareceram três letras, três, três, três palavras Na base do triângulo Na base do triângulo Apareceu uma palavra chamada Autoridade no ministério Era assim que estava escrito Autoridade no ministério e eu fiquei olhando para aquele triângulo de ouro e de repente essa haste esquerda do triângulo Apareceu uma palavra escrita graça Passado alguns segundos Do outro lado apareceu uma palavra escrita santidade Autoridade no ministério, graça e santidade E aquela visão me impactou porque ela não passava Enquanto eu ficava perguntando, senhor, por que eu estou vendo isso? Qual o propósito pelo qual o senhor está me dando esta visão aberta? E como não é uma coisa comum, foi muito simples entender que era de Deus E passado um tempo o senhor começou a me descortidar a respeito desta visão que ele me deu e Deus me, Deus me pediu para começar a pregar a respeito disso, sabe? E é sobre essa experiência, baseada na experiência, que eu quero usar parte dela para poder falar a respeito disso. O Senhor começou a falar comigo de maneira muito clara: a minha e a sua autoridade ministerial, ela está fundamentada, a base da nossa autoridade, está no entendimento do que é graça e do que é santidade. E é interessante que ouvindo as pessoas que passaram por aqui, de uma maneira especial agora, o pastor Silmar Coelho, ele falando a respeito daquilo que Deus pode fazer por nós. Ouvimos há pouco, aquele que me antecedeu, para mim ele falou muito a respeito disso. Aquilo que o céu pode fazer por mim, a força que a graça me produz, aquilo que Deus faz pela minha autoridade, aquilo que eu preciso entrar em Deus, descobrir em Deus... Aquilo que eu posso extrair de Deus para ter autoridade no ministério. Eu quero definir graça da seguinte maneira. Você pode ter outra definição. Graça para mim é uma habilitação sobrenatural para fazer aquilo que naturalmente eu não consigo. Vou repetir. Graça é a capacidade sobrenatural de fazer aquilo que naturalmente eu não consigo fazer Ou seja, aquilo que é o meu limite A graça me habilita a fazer Aquilo que eu não consigo pelo meu conhecimento Aquilo que eu não consigo pela minha força Pela minha experiência Aquilo que o meu, aquilo que o meu estudo Aquilo que eu não consigo produzir O meu limite precisa conhecer a graça a graça é a habilidade sobrenatural de fazer aquilo que naturalmente eu não consigo fazer. Infelizmente, não vou pregar sobre a graça hoje. Estamos vivendo hoje a era da supergraça. Aonde distorcer a graça e a graça virou uma desgraça. Aonde as pessoas fazem Deus de empregado. Aonde as pessoas pegaram essa graça... E elas querem agora, através desta palavra graça Fazer aquilo que Deus nunca prometeu, através da sua graça Recentemente, lendo a carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 8, a sua segunda carta Eu fiquei impactado em ver que neste capítulo, por sete vezes Paulo fala sobre a palavra graça Mas Paulo começa dizendo assim Quero vos fazer conhecer A graça de Deus sobre a igreja da Macedônia Paulo falou assim, oh, o que eu vou descrever nesse capítulo isso, isso é graça Isso é graça Quero vos fazer conhecer a graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia Ele começa a dizer assim, graça número um Porque aquele povo Estava numa profunda tribulação mas não perderam a alegria. Você vai descobrir que Paulo dizendo assim, sabe, como é que uma pessoa, entenda, não está falando sobre pessoa atribulada, está falando sobre uma pessoa muito atribulada. Paulo, como é que uma pessoa muito atribulada não perde a alegria? Só a graça. Como é que você está no meio de um problema incrível e não perde a alegria? Só a graça. Graça número dois, e diz assim, e também... Na mais profunda pobreza Manifestaram Uma grande generosidade Como é que pobre é generoso? Só graça Como é que um cara duro é generoso? Graça Depois Paulo vai falar assim Também havia uma outra graça sobre eles E eles se deram Não somente a Deus Mas se deram Primeiramente a Deus Mas também se deram a nós então, Eles tinham a graça de servir a Deus Mas amar servir a Deus ao nosso lado A graça é essa habilitação Sobrenatural Para fazer aquilo que naturalmente Eu não consigo fazer Mas pela outra haste Estava escrito santidade E o Senhor começou a me ensinar A respeito disso se para ter autoridade eu preciso entender a graça, receber essa habilitação sobrenatural, aquilo que Deus vai fazer por mim, por outro lado, a minha autoridade também está baseada naquilo que eu tenho que fazer por mim. A minha autoridade está baseada na santidade. Não é aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que eu decido fazer. É aquilo que eu assumo como compromisso, nós ouvimos aqui, tanto pastor Silas Malafaia como todos os outros falaram a respeito disso Decisão de santidade Santidade não é um estilo de vida, santidade é uma decisão Santidade é mais do, é mais do, mais do que você pode imaginar Santidade é algo que está dentro de você, onde você se funde com ela Onde você é a santidade E em cima dessa base, Deus começou a falar comigo muito das pessoas hoje e muito da falta de autoridade no ministério de muita gente É fruto de distorcer a graça Achar que Deus tem que fazer tudo por você E não fazer aquilo que lhe compete fazer Os seus compromissos e as suas responsabilidades Vivemos na nação brasileira Uma síndrome de falta de integridade o que falta no Brasil hoje não é um plano de governo O que falta no Brasil hoje é caráter e integridade Por que, que os nossos governantes perderam autoridade? Porque eles não estão comprometidos com aquilo que eles têm que fazer E por causa disso, a mão de Deus não está sobre a nação brasileira como deveria estar E graças a Deus pela misericórdia A minha mensagem hoje é pautada. Como resgatar a autoridade da minha vida na nação brasileira? Como resgatar a autoridade? Aprendendo a lidar com aquilo e como Deus pode fazer, mas acima de tudo, tendo critérios na minha vida pessoal, como líder, para que eu tenha autoridade. Na sua igreja, na minha igreja. A nossa autoridade, ela está fundamentada nisso. Se nós não aprendermos o que é graça, e se nós não aprendermos o que é, o, o que é santidade, nós nunca teremos autoridade. Esse homem, chamado centurião de Cafarnaum, Naum, esse homem acabou me inspirando a respeito da sua autoridade. Entenda que existem três níveis de autoridade. Autoridade número um, eu chamo de autoridade de direito O que é autoridade de direito? É aquela que você tem Porque você adquiriu Por estar numa posição Legitimada por uma posição Então o que é autoridade de direito? Por exemplo, um pai sobre o filho Ele é autoridade porque Porque existe um princípio Que dá a ele o direito de ser autoridade O chefe de um departamento, o título dele, a posição dele, dá a ele o direito de ter autoridade. Chama-se autoridade de direito. Um governante. O governante, ele tem autoridade porque ele está na função do cargo dele. Agora, entenda que esse tipo de autoridade não está na pessoa, está na função. Eu vou repetir. Primeiro nível de autoridade não é a pessoa, mas a função. Porque eu não tenho muito tempo, deixa eu tentar te, te reduzir isso. Um guarda de trânsito, na sua função de guarda, uniformizado, caracterizado pela sua função de autoridade, ele para no meio de uma estrada e uma carreta de 40 toneladas, quando ele levanta a mão, para. Porque ele está debaixo de uma função de autoridade. A autoridade não é ele, mas a função que ele está. Esse mesmo guarda, ele sai dali, bota a roupa dele paisano e volta para a estrada, levanta a mão, vai morrer. Você está entendendo? Diga assim, autoridade, autoridade de, direito de direito não é necessariamente a pessoa, mas a pessoa, é a pessoa. No, exercício no exercício da função. Vou pegar aqui a questão eclesiástica. Você está numa igreja. Enquanto você estiver naquela igreja O seu pastor por estar no exercício da função Ele é autoridade sobre você E você não pode se rebelar contra ele Leia Romanos capítulo 13 Não tem tempo de pregar sobre isso Agora a partir do instante que ou ele sai daquela função Imagine o cenário Tem um pastor que está na sua vida por 15 anos Ele é seu pastor e autoridade Depois Deus leva ele para uma outra igreja Ele liga lá da outra igreja e começa a dar ordem para você nessa igreja ele deixou aquela função e deixou de ser autoridade nesta função. Ele não, ele, ele, a autoridade dele está na função dele. Um governante, presidente da República. Agora, é no dia 31 de dezembro, nós vamos mudar o nosso governante. Se você está preocupado, descansa. Não vou falar de política, não vou falar de partido. Estou falando sobre um princípio. Tá? Nós vamos mudar o governante, não importa quem seja. Mas o atual governante, ele perde a sua autoridade no dia 31 de dezembro. O nosso atual presidente não pode chegar no dia 2 de janeiro e começar a dar ordem. Por quê? Porque quando ele deixa a função, ele deixa de ser autoridade de direito. Fala comigo, autoridade de direito... Diga autoridade de direito Está na função Está no exercício Da função Então a autoridade de direito não é necessariamente a pessoa É a função que ele exerce E nesta função Ouça, por favor, ouça E nesta função Ele não tem autoridade por causa do seu caráter Ele não tem autoridade por causa das suas decisões Ele tem autoridade porque ele tem direito de ter autoridades quando nós votamos numa pessoa e colocamos esta pessoa ali, nós estamos legitimando esta pessoa, estamos dando a ele a autoridade. E você que eu, eu e você, que colocamos esta pessoa neste lugar, no dia 2 de fevereiro, não adianta se rebelar contra ela, porque você vai cair num princípio da Bíblia, Romanos capítulo 3. Porque ele está legitimado por uma Constituição. Ele tem o direito, mas pastor, ele não vale nada. Pois é, mas agora ele tem o direito de ser. O marido deixa de ter autoridade porque ele bebe? De direito? Não. Não, ele vai ser sempre autoridade, porque a Bíblia estabelece ele como autoridade. Um chefe deixa de ter autoridade, porque ele é, ele, ele é, ele é ladrão? Não, porque ele é chefe. Enquanto alguém mantiver ele no lugar de chefe, ele tem autoridade. Estou falando de autoridade de direito. Segunda autoridade, a autoridade de influência. É aquela que, por causa... Da minha influência eu consigo levar as pessoas a fazerem o que eu quero E nós vamos ver isso através de pessoas importantes Políticos, artistas, homens de opinião Que nem sempre têm o direito de ser autoridade Mas porque ele conseguiu um nome, porque ele conseguiu, ele consegue influenciar pessoas Nós vamos ver, por exemplo, que toda pessoa que gera influência, ele tem autoridade de influência ainda que não seja boa. Mas eu quero pregar, e de uma maneira especial, esse é o meu base do meu sermão, existe uma autoridade que chama-se autoridade de fato. A autoridade de fato é aquela que você pode até não ter direito, mas você o é. E o que determina a autoridade de fato são comportamentos, princípios fundamentais. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É uma crise de autoridade, de fato, pessoas que, através do seu comportamento, têm autoridade. As pessoas até estão em posição de autoridade, mas não têm autoridade, porque não têm um comportamento conquistado através de caráter e expectativas. Esse homem, esse centurião, ele atingiu os três níveis de autoridade. Esse centurião de Cafarnaum, ele era autoridade... Porque ele estava legitimado por Roma, que era o centurião, era o chefe militar que coordenava uma região. Roma, Roma era uma tirania militar. E a maior autoridade de uma cidade era aquele que Roma determinava como autoridade. Esse homem, esse, esse centurião, ele era uma autoridade de direito. Porque ele estava numa função que lhe dava autoridade Ele era uma autoridade de influência Porque ele conseguiu que as pessoas fizessem o que ele queria Ele influenciou pessoas para conseguir o que ele queria Mas acima de tudo, esse homem não só tinha direito, não só tinha influência Mas esse homem era uma autoridade de fato por aquilo que ele era Como ele conquistou sua autoridade Eu quero falar sobre quatro, quatro fundamentos Quatro princípios que nos dão autoridade de fato esses quatro princípios é que vão ser a base da nossa autoridade Autoridade conquistada Princípio número um tá? A nossa autoridade está fundamentada no princípio mais importante O primeiro princípio de ter autoridade fundamental chama-se amor Repita comigo, amor De novo, amor O primeiro princípio que nos autoriza A ter uma autoridade conquistada E não só uma autoridade de direito É o amor Agora queridos, o que é amor? A Bíblia diz a respeito desse homem O relato é sabe, Havia um centurião Que tinha um servo A quem este muito amava Amava Ele amava o servo Não era sua esposa, não era sua autoridade Era um servo depois, à frente, diz assim: as autoridades judaicas falam, Senhor, vale a pena sair ir na casa dele, porque ele ama a nossa nação. Sabe, esse homem amava seu servo, esse homem amava os seus subordinados, seguramente esse homem amava a sua casa. O princípio fundamental para que você tenha autoridade na vida ministerial chama-se amor. Eu quero definir amor. Amor, lembra daquela figurinha? A maré. Quem lembra dessa figurinha? Amar é não sei o que, amar é, eu vou definir, amar é dar O que, que é amor de alma? Amar é dar Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este Do que aquele que Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos O maior nível de autoridade O maior nível de amor está no dar Hoje vivemos uma crise onde as pessoas se sentem amadas quando elas recebem A minha esposa não me ama mais, por quê? Porque não deu Minha marido não me ama mais, por quê? Porque não me deu Queridos O amor é dar Deus diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deu Entenda qual foi a maior dimensão de amor que Cristo colocou? Dar Não há maior amor do que esse Qual é a maior dimensão de Deus? Ninguém tem maior amor do que este, do que aquele que dá Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Amar é dar Se eu e você não aprendemos a Amar através da doação, nós não amamos Eu gosto muito quando Davi descreve amor Em 1 Crônicas capítulo 29 1 Coríntios capítulo 29, versículo 3: a Bíblia diz assim, Davi dizendo, porque eu amo a casa de meu Deus, essa é a expressão dele, qual o contexto? Construção do templo. Ele diz porque eu amo a casa de meu Deus, ele diz assim, do meu tesouro pessoal, eu dou. Nível número 1 um de amor, dá recursos. Mas Davi no versículo 2 ele diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus com toda a minha força. E a palavra força aqui é esforço, tempo. Nível número 2 de amor, dar tempo. A partir do versículo 10, em 1 Crônicas 29, Davi vai dizer assim, e também na minha devoção... No meu tempo de oração, tenho sustentado a casa de meu Deus, nível número 3 de amor, oração. Levanta a mão e diga assim: o amor, o amor tem um tripé. É. O, amor o amor verdadeiro, é. genuíno, é. completo é. Dá, dá tempo, é. dinheiro é. e oração. De novo, tempo, é. dinheiro é. e oração. Deixa eu ser bem prático aqui Tem alguma moça solteira aqui? Aqui, tá bom Qual é o seu nome? Tá, vou chamar de Maria Tá, aí o que acontece? Alguém conhece a Maria e diz assim Maria, o Tom Cruz Né? Um milionário, um artista bonitão Maria, estou apaixonado por você, Maria Eu te amo, Maria Eu vou casar contigo, a Maria, puxa vida que bom, né? Agora achei que me ama. Só que ele vai assim, olha, Maria, eu te amo, mas eu não vou dar um centavo para você. Eu vou casar com você, mas eu nunca vou dar nada para você. Eu te amo muito. Nós vamos casar, mas eu não vou te dar um único centavo. Essa pessoa te ama? Não. Porque se você diz que ama é uma pessoa e não investe na vida dela recurso, você explora esta pessoa. Eu vou repetir, se você diz que ama uma pessoa e não coloca recursos no relacionamento, você explora essa pessoa. Cenário número dois, ele chega e diz assim, olha, eu te amo, está aqui meu cartão de crédito, pode ir para Paris, na Chantelizei. Pode comprar bolsa que você quiser, Louis Vuitton, pode viajar, pode gastar dinheiro à vontade, Maria, eu te amo, Maria, eu te amo, Maria, está aqui meu cartão de crédito, pode ir. Só tem uma coisa, eu não quero ficar um minuto do seu lado. Não cobre meu tempo, eu não vou ficar do seu lado Eu não quero estar com você Sabe, eu vou te dar dinheiro Você pode gastar quanto você quiser Não me falta dinheiro Mas eu te amo Maria, mas eu não vou ficar do teu lado Essa pessoa te ama? Mas ela te deu dinheiro Mas ela deu dinheiro Sabe por que ela não ama? Porque quem dá dinheiro e não dá tempo Compra o amor Eu vou repetir quem dá dinheiro, mas não dá tempo Compra o amor Cenário número 3 Estou falando sobre Bíblia, tá? Primeira Clédica 29 Esse homem diz assim, eu te amo Maria, te amo demais Está aqui meu dinheiro Eu vou ficar todo o tempo do seu lado Eu vou ficar a vida inteira do seu lado Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar tempo Mas na nossa casa não entra Deus na nossa casa ninguém vai orar, ninguém vai à igreja. Nossa casa Deus não entra. Essa pessoa te ama? Mas deu dinheiro. Mas deu tempo. Deixa eu contar um segredo? Esse é o grande problema. Pessoas chegam na nossa igreja e diz, pastor eu amo essa igreja. Eu amo o seu ministério. Mas tem um escorpião no bolso. Se você faz parte de uma igreja, diz que ama essa igreja, mas não ajuda a sustentar, você explora essa igreja. Você explora essa igreja. Ah, eu amo a sua igreja, Degman. Está aqui, está aqui meu dízimo, minha oferta, sabe? Mas eu sou muito ocupado, né? eu sou muito ocupado, não, eu não posso dirigir uma cela, não posso trabalhar em evangelismo, eu não posso, eu sou muito ocupado, está aqui meu dinheiro, você ama essa igreja? Não. não, porque se você dá dinheiro, mas não dá o seu tempo, você, você está comprando essa igreja. Diga assim, amor, amor. tem um tripé, tempo, oração, e dinheiro. Sim. Voltando para o nosso texto, a Bíblia diz, ali estava um homem que amava o seu servo E que amava aquela nação O que, é que ele fez? Ele construiu, ele construiu com o seu dinheiro Uma sinagoga Para que você tenha autoridade de fato, você precisa amar E para amar você precisa colocar dinheiro Aquele homem intercedeu Ele clamou, foi um intercessor Pelo seu servo doente E aquele homem gastava tempo com aquele homem para mim a autoridade desse centurião não era só autoridade de direito, não era só autoridade de, de influência, era uma autoridade de fato, baseado naquilo que ele conquistou. E a primeira fase é amor. Querido, deixa eu contar para você. Eu estou correndo porque eu, ficou muito em cima para mim. Deixa eu para você. muito das autoridades que nós temos perdido na igreja é porque a gente não tem cumprido. Esse critério de amar, amar é dar. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, se alguém, ouça pastores, se alguém ama mais a sua igreja do que você, se alguém bota mais dinheiro na sua igreja do que você, se alguém dá mais tempo na sua igreja do que você, dá a igreja para ele. Sabe por quê? Porque quem ama investe tempo, investe dinheiro Investe oração, critério número um para você ter autoridade de fato, para você desfrutar de autoridade, não é ser título. Sabe o que, é que acontece hoje? Eu sou pastor desta igreja, me respeite. Você só é o um pastor de direito. Sabe o que eu aprendi? Que quem é, não precisa impor, quem é, conquista. Só impõe quem não é. Segunda característica de quem tem autoridade Humildade Primeira característica da autoridade de fato Amor Segunda característica, humildade A Bíblia diz que todo mundo foi até Jesus e falou assim Senhor, ele é digno Ele é digno Ele é digno Quando Jesus vai à casa daquele homem Aquele homem diz assim Senhor eu não me achei Digno Sequer de encontrar contigo Quanto mais ser Digno De que vá da minha casa Ouça, humildade Não é o que você pensa de você É o que os outros dizem de você A humildade Não é o que você pensa a seu respeito É aquilo que As pessoas sabem Ao teu respeito A sua autoridade está condicionada a sua capacidade de ser humilde, Filipenses capítulo 2, e mesmo sendo Deus, presta atenção, sendo Deus, não fez uso desse direito, mas humilhou-se tomando forma de homem, querido, sabe quem, é, sabe quem é humilde? é aquele que é, mas não faz questão de ser, é aquele que é e porque sabe que é, não impõe para os outros, a humildade é a capacidade de ser e de abrir mão de ser Agora preste atenção onde é que está a soberba Isaías 14, Ezequiel 28 A Bíblia diz que tinha um anjo chamado Lúcifer E ele era um anjo Mas a Bíblia diz ali que E ele disse no seu coração Subirei Serei semelhante ao altíssimo Sabe por que ele queria ser? Porque ele não era Serei semelhante ao altíssimo Subirei acima do trono de Deus Sabe onde está a soberba? É querer impor aquilo que você não é, é querer ser aquilo que você não é A humildade é ser E não fazer questão A soberba é não ser e querer ser Quem é humilde A Bíblia diz E Deus lhe deu um nome que é sobretudo o nome Quem é soberbo, a Bíblia diz E foi derrubado por terra Queridos, eu tenho visto muitos ministérios Fracassarem por causa deste princípio, perderam a autoridade, porque perderam a humildade. Pessoas que deixaram se tomar por um desejo de ser melhor, de ser maior. E quando você se toma por esse desejo, você compromete a sua autoridade. Terceira fé. Diga comigo: amor, amor. humildade. E fé O que é fé? Fé é a capacidade De trazer a existência aquilo que não existe Sabe? Jesus disse Ainda não vi fé semelhante a essa A fé Ela está pautada No fato de que você está debaixo de uma crença De uma palavra Sabe? Da sua autoridade Como o Flávio disse Eu tenho convicção do meu chamado eu tenho fé que eu fui chamado A palavra do Senhor merece essa fé A nossa fé tem que ser baseada Naquilo que Deus falou conosco E não naquilo que eu quero Eu gosto de pensar Que a fé não é tentativa Fé é convicção Fé não é tentativa, fé é certeza Quando você tem fé Sabe, você está baseado em algo Passei uma experiência muito interessante esses dias Virando o oitavo ano da igreja Deus me deu uma palavra E falou assim, é tempo de expandir E eu fiquei firmado nessa palavra Confirmei essa palavra Busquei confirmação na palavra E pela primeira vez Depois de muitas oportunidades Eu decidi abrir a primeira, a primeira igreja Além da nossa sede Lá em São Bernardo Queridos, desde que eu inaugurei Dia 2 de agosto de 2000, e 10 Até o dia que eu comecei a expandir, nunca faltou dinheiro na igreja. Nunca faltou dinheiro na igreja. Só para vocês entenderem: em oito anos eu tenho 22 pastores integralizados. Ouça, 22 pastores de tempo integral. Nunca faltou dinheiro para pagar o pastor. Nunca faltou dinheiro para pagar aluguel. Quando eu comecei, quando eu comecei a construir a nova igreja. O dinheiro acabou Não tinha dinheiro nem para construção E agora começou a faltar dinheiro para a folha de pagamento Aí alguém falou para mim assim Eu acho que você não ouviu o dedo não Você está inventando moda está ficando soberbo eu não, eu creio Só que a coisa ficou tão apertada Tão apertada, tão apertada Que eu me lembro um dia Que faltava dois dias para a folha de pagamento E eu só tinha 40% da folha de pagamento e a obra parada, porque eu não tinha dinheiro para começar. Eu entrei numa crise. Entrei numa crise, eu estava dirigindo um carro na estrada. Eu falei Senhor, assim, me perdoa, Senhor, eu fui soberbo. Não foi o Senhor que falou comigo? No que eu estava falando isso, uma voz falou assim, você está dizendo isso porque está faltando dinheiro? Fui eu que te disse. Expanda, cresça, firme esta igreja. Agora, se você acha... Que a minha voz é confirmada pelos recursos Se você não tem fé Se você só está firmado Se a tua posição É fruto dos recursos Que você tem na mão Você não precisa de fé, você só precisa querer do seu dinheiro Se você tem dinheiro para construir Você acha que por causa disso eu estou contigo E se você não tem dinheiro para construir Por causa disso você acha que eu não falei Você está errado Por que você está questionando a ordem que eu te dei? Porque você não está vendo dinheiro Porque ele faltou dinheiro Eu te disse, construa Naquele dia eu parei no meio da estrada Abri a porta Me coloquei de joelho Preciso me arrependo Não interessa, se vai ter dinheiro ou se não vai ter dinheiro O Senhor me disse E eu creio Vou encurtar a história, queridos Menos de dois dias Nós tínhamos todo o dinheiro da folha de pagamento E entrou 150 mil Para começar a obra Sabe por quê? Fé não é naquilo que você tem Fé é aquilo que Deus disse para você fazer Quarto, e eu preciso encerrar Senão eu perco o avião Diga assim, amor, amor. Fé, fé. Humildade, humildade E submissão Jesus vai até, Jesus vai até a casa daquele homem e no meio do caminho, aquele homem diz assim, eu não preciso da minha casa, porque eu não me achei digno que fosse lá. Entretanto, manda somente uma palavra. Repita comigo, uma palavra. Ele disse assim, e o meu servo será curado. Por quê? Eu gosto dessa expressão. Assim, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E por causa disso... Eu digo aos meus homens: faça, eles fazem, vem, ele vem, faz ele faz. Ele está dizendo assim: Senhor, não precisa ir na minha casa. O Senhor é um homem de autoridade. O Senhor tem autoridade para mandar com uma palavra só. Entretanto, a base da sua autoridade é a sua submissão. Eu vou repetir, a base da autoridade era a submissão. Ele está dizendo assim: você não tem autoridade. Se você não é submisso, ele diz assim: porque eu também sou submisso à autoridade. E porque eu sou submisso à autoridade, eu tenho autoridade. Ouça, a nossa autoridade, ela precisa ser mais do que uma autoridade de direito, mais do que uma autoridade de influência. Ela precisa ser uma autoridade de fato. A nossa nação brasileira, precisamos ver pessoas que têm um princípio de autoridade. Na igreja, então as pessoas que têm princípios um princípio de autoridade, não porque estão debaixo de um cargo, mas porque pelos seus comportamentos, pelas suas decisões conquistaram. E a autoridade, ela está baseada em entender a graça e buscar a santidade, que está baseado naquilo que eu faço, através do amor, através da humildade, através da fé e através da submissão. Eu queria que você, nesse momento, começasse a colocar a sua vida em xeque. Pergunta central é Senhor Quais dessas quatro características Eu preciso reforçar na minha vida Eu sou conhecido como alguém que ama As pessoas que lidam comigo Elas respeitam A minha autoridade Porque eu sei o que é amor Senhor, a minha autoridade está baseada na minha humildade ou na minha imposição? Senhor, a minha fé respalda a minha autoridade? E finalmente, Senhor, eu sou submisso o suficiente para ter autoridade, porque quem não é submisso não tem autoridade que você pudesse a mão no seu coração, nós vamos orar Pai querido, eu te louvo, te bendigo por essa manhã Por tantas palavras que recebemos aqui Obrigado por o Senhor nos tratou hoje, o Senhor nos curou Como curou aquela mulher hemorrágica Obrigado a Deus porque fomos alimentados grandemente pela Tua Palavra esta manhã. Mas agora, Senhor, neste evento de santidade, eu quero pedir a Deus que o Senhor esteja reforçando a nossa autoridade. Dai-nos as características de quem conquista a autoridade. Coloca dentro de nós o verdadeiro amor, a verdadeira humildade. Verdadeira fé é verdadeira submissão, Pai. Traga-nos nessa noite para continuar recebendo a revelação do Senhor. Eu abençoo cada um em nome de Jesus, amém.